Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Games. com <risos> mais um vídeo aqui para vocês de Warframe. Oh. Só so, como oh, vocês sabem aqui, I a Devs Terima aconteceu na sexta-feira, então hoje decidi fazer um pequeno um resumo do o Que está uma novidade intensa na Devs ok? tantas coisas para acontecer no iFram agora caramente, seriamente, eu não sei como lhes falar sobre isso. Então, um pequeno resumo na Devs algo importante, então eu vou trazer aqui resumo. Há muitas coisas novas que vão vir no iFram, that. e vocês já sabem, já sabem sobre a nova Quest, já sabem sobre o filme especial que está a sair, praticamente eu não sou a primeira a fazer esse vídeo, a fazer um vídeo resumo da stream. então caso gostarem desse pequeno resumo só deixem um like, caso gostarem do canal, se for novo aqui, se inscrevam, então pessoal, resumindo, como vocês podem ver temos aqui a Valkyrie pessoal, como vocês já devem ter percebido, a habilidade exaltada da Valkyrie vai ser como a Venari por exemplo a Venari da Cora é uma habilidade, mas ela agora fica de parte, né? Ela já não invoca o Warframe. O Cavat já well, vem. Yes, já está. Ela um, pode ser usada um, pode ser. E o que vai acontecer right now, com there's o, there's o there's Scaribor, a Valkyrie, right mesmo todos os Warframes entre com habilidade exaltada, eles vão as habilidades, as armas exaltadas. There Vão ah, já não vão fazer parte. Vão ficar.. vão ser customizáveis, vão receber formas, mas essas armas que vão vir com eles, né, que vão, esse reúnco que vem para os refimes com a verdade já vem com um catalisador, já vem com polaridade suficiente para nós como jogadores ah, podermos pôr modos à vontade e também podemos meter formas à vontade, ok? Aí já vem, não tem que preocupar em meter aqui essas formas naquilo para ganhar mais popularidade meter o catalisador à vontade Isso já vem, na habilidade o aqui dos outros Warframes, já está já isso, já vem aqui, ok? Já está implementado Ok, pessoal Mas uma coisa que foi falar na Stream é sobre o Sacrifice O da Sacrifice finalmente vai chegar, ok? Como vocês sabem até no comment está perto E é claro que a DE está a pensar em lançar o Sacrifice antes ou que sabe direto temos qual como posso dizer, com a Teno como perto, eles têm vários lançamentos para poder fazer. E também uh, vão, lançar três, vão, lançar, vão, lançar, vão lançar três armas novas, que é uma arma griner uma arma infestada e uma Teno. A arma griner é muito estranha, realmente é a arma mais bizarra que eu já vi aqui no jogo, literalmente. Ah, e já agora, uh, o Excalibur Umbra, pessoal. Aquilo não a, filme, a filme top, que todo mundo quer, quem sabe, quem sabe, quem sabe? Vai chegar, But, ok. É só nós ficarmos a espera. Ah, e também, well, uh, yeah, vai temos no yes. início. Yeah. Temos não. Sabemos que é de sempre como prepara um Warframe, eles têm oh, sempre um o indício de lançar um Warframe novo. Então, subdued já por nada dessa Devstream, já foi uh, falada uh, sobre I o novo Warframe, ok? So, como posso dizer, o nome dele ainda não foi bem confirmado, mas podemos dizer que é um sort Vampire. Acho que é assim que se pode dizer, entre aspas, agora pelo nome dele. Eu não percebi muito bem ainda as habilidades desse Warframe, mas como posso dizer, esse Warframe será tipo uma segunda o que so ah, você consegue controlar os inimigos há conversas por aqui ele não Você sei se está tá consegue perceber mais foda. Esse é Warframe por, um uh, por acaso vai ser um vampire. Uh, um um um e como vocês podem ver ele tem uma katana na mão, que é aquela katana gigante que foi mostrada uh, já umas 10 streams uh, atrás, ok? E essa katana vai sair com este Warframe. Uma, uh, uh, uh, uma, uh, uma uh, coisa que eu acho interessante desse Warframe é que ele parece um. O Ember. A Ember, quer dizer. Pelo capacete, ele também consegue. Não sei se são chamas ou se são tipo. Musgo. So Acho free. que é isso, musgo no nosso, não listro. sei. Não entendo. Eu não percebo ainda muito bem o que, an que an é an an que é isso. So Mas é an an muito an an bom o design an desse avião. Também foi fine. dito que uh, so uh, a skin deluxe do Nindus, da mesa e. E do, do Nino de Mesa e Octavia, acho que é Octavia, não se não me engano ah, vai demorar, ok, vai demorar para sair ainda, ainda estão alguns ajustes Pessoal, quem sabe, vamos ficar à espera da Tenocom, antes da Tenocom pessoal, Vais pode chegar a Sacrifice, ou antes da Tenocom também, ou durante a Tenocom, desculpa, durante a Tenocom pode chegar o Sacrifice ou o Umbra, ok. Pessoal, caso tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, e caso seja novo aqui no canal, se inscreva e até o próximo vídeo pessoal.